Oh, o FS Schmidt, na verdade, FS Schmidt perguntou se tem como ele mostrar um prazo de recebimento mesmo dia ou um dia para o comprador dele do outro lado. Não tem, tá? Então a Amazon sempre trabalha com... com intervalos. Então você vai ter o intervalo tanto do tempo de preparo, que é mínimo de dois dias, que é, que é padrão de dois dias, e você pode alterar ele para caso seja mais. E o menor prazo que a gente tem é. É dois a três dias. Então, assim, se você consegue entregar no dia seguinte, ótimo. O cliente vai ter uma experiência boa. E o que, que isso acontece de bom? Ah, mas o cliente não vai conseguir ficar sabendo disso. Não, não vai conseguir ficar sabendo disso, mas é, ele vai, muito provável, ter uma avaliação muito boa. Por quê? Porque você surpreendeu o cliente. E quando você conseguiu surpreender isso, quando você tem as experiências muito boas e muito ruins, você está muito mais propenso a fazer uma avaliação. E quando você surpreende ele com um prazo menor de entrega, pode ter certeza que a probabilidade de fazer uma avaliação positiva do vendedor é bem maior.